Companheiros e companheiras, meu nome é Aldiério, eu sou o diretor do Sindicato Metalúrgico de Pirapora e faço parte da coordenação da Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais. Estou gravando esse vídeo em apoio e solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da Avebras, da base dos Sindicatos de São José dos Campos, que já estão há seis meses em greve em defesa do emprego, em defesa dos direitos, mas principalmente contra a venda dessa empresa estratégica para a soberania nacional do Brasil, que é uma empresa bélica, pra, porque estou colocando ela à venda para o capital estrangeiro, para as empresas estrangeiras. Então nós, da Federação Democrática, apoiamos a luta desses trabalhadores e do sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos contra a venda da Avebras para as empresas estrangeiras e exigimos do governo Lula, que estatiza essa empresa sobre o controle do povo brasileiro e dos trabalhadores, para que a gente possa fazer um projeto de reindustrialização do Brasil, partindo desde a extração do minério até a produção dos equipamentos e máquinas aqui no Brasil, valorizando o nosso, a, a nossa indústria brasileira. Então, companheiros e companheiras, todo o apoio da Federação Democrática à luta de vocês, estamos juntos nessa luta.